Bom dia. Bom dia. Qual é o nome da senhora? Irene Ferreira. Bom A senhora é da onde? Eu moro na, na Barra. Macaé. Macaé. Filho de Macaé? Não. Aí, a senhora alguma vez sonhou em ter a sua própria casa? Ah, sempre sonhei. E conseguia? Consegui. Depois de quantos anos? Muitos anos, muitos anos. Tá feliz? Com certeza. Será que a senhora foi a primeira a ser sorteada? Foi, foi a primeira a ser sorteada. Eu um ali. Qual foi a emoção? Ah, demais. Foi muito emocionante. E agora? Agora mais ainda, né? eu vou pegar a chave, né? Vida nova? Vida nova. Ok, muito obrigado parabéns. Obrigado você.